Bande Guru Padadandam Bhakta Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitananda Sauditam Sri Nanda Nandanangu Bande Radhika Charunodayam Gopi Jano Samayuktam Binda <laughs> Van chakal pateru vas chaki pass indo bevacha patitanang pavuni povesh na vi pio namu namaha mukankaro tibacha yat mahan, bandi parama nandamalu vai tu vai vasacha. Vishnavakti pade devi shatta vattui namu namaha Narayana namaskrita naruncha ivanarottamam Deving saraswati vyasam tatu jayomudhire Sankirtane kishna katupadesha Gauri patrasho prakasanecha sada nu guru bhakti yukto bhakti pramodaaksha jagod varun dayam sada paribhagnam abhishto hum teetas padam siva virinchantu saranyam bhitaat hum puno Bande maha purusote ravindam. Yat pa ad palavanakachandam anichataya. Bishpur jita kemepigavodhu swadarshi. Purnan ragrasasagrasaramurti. Sri Krishna Chaitanya pravunita ananda. Sri Advaita Gada, Hara Sivasadhi, bhakta Binda, Sri Krishna Chaitanya Prabhuneta Nanda, Sri Advaita Gada, Hara Sivasadhi, bhakta Binda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare hari ram hari ram ram ram, ram hai ajan lambit bhujau bodato shankirtanai kavitaro kamala yataksh meeshambaro dijavaro palau bande jagat priya karu Karuna Bhutaru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Hari Hari Nama Miganghe Tabapa Dupankajam Sura-sura-ir-bandito-dip-bharupam Bhukti-ncha-mukti-ncha-tada-sinittam tada naranam Ganga-tarangaramani-ajata-kalapam Gauri-nirantara-vivu-shitabam-bhagam Nara, eu não manango madha puharam. Barana, sipurapati pati, bhajavi, shanatham. Vagi, sejusho, badane, lakshmi, jasacha, vakshashi, jasyas, sehide, sambi, maham, bhaji, hari, krishna, hari, krishna. Krishna, Krishna, Hari Hari Hari Rama Hari Rama Rama Rama Hari Hari Labdha Sodur Labegam Bosham Babante Manusso Marto Turnam Jateto, Napateto उनमित्याव निस्रियो स्यायोक खळू हो विशह सर्वतोह साथ। लब्धा सुदर लबंगंग, लब्धा सुदर लबंगंगंग गृशु मवटंग, मनस्यमर्टदया मनित्यमपी धिरु तुर्नमे यते्तना उनमित्याव निस्रीयोसायोक विशः खळू TF Gaudiya Gostipati, Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru Jisri Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Shri Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru Ele disse que ao uh, viajar por este gigantesco universo, para cima e para baixo, às vezes nós somos nascemos como reis. Talvez numa vida passada você tenha sido um rei ou um mendigo. Às vezes, nascemos como animais, como um pássaro ao atravessar este samsara, este mundo material. Por sorte, agora nós estamos com o corpo humano. Pois esse nascimento é muito raro, dizem os Vedas. No Padma Purana, existe um verso muito conhecido. Então, este verso do Padma Purana afirma que existem 8 milhões e quatrocentas mil espécies de vidas. 8 milhões e quatrocentas mil espécies de vida, nós nascemos dentro de cada uma delas, como animais, como pássaros, uh, seres humanos. Mas todos os seres humanos não são o mesmo. Você pode nascer como um homem de uma tribo na África. Quem pode dizer qual foi a nossa vida passada? Quem eu fui? Quem pode determinar isso? Dessa maneira, a alma condicionada viaja e não encontra soluções para este grande mistério soluções definitivas para este grande mistério. Ah, numa aula passada, nós estávamos dizendo que um fantasma. No sul da Índia, lembrem-se, a filha de um rei foi atacada por um fantasma. E esse espírito é, dominou o corpo dela e a mente dela. O rei vai dizer, se você me der a água dos pés, de lótus de um Vaishnava puro, eu posso ir embora porque isso vai me liberar. Mas o rei sugeriu, posso dar a água desse, desse brahmana, Jadavacharya. E o, o fantasma disse, não, eu não posso é, aceitar a água dele. Ele é uma alma caída, na vida passada ele era uma cobra. Ele, Conseguiu, como cobra, comer alguma coisa que um Vaishnava havia tocado com seus lábios. Ele jogou fora a prachada. Vaishnava tinha tomado a prachada e jogou os seus remanentes. E essa cobra lambeu, fez alguma coisa com esses remanentes. É por isso que ele está nascido nesse nascimento humano. Mas ele não é uma alma elevada, disse esse espírito. Não é possível. Eu não posso. Me dê a água desse menino. Está vendo esse menino pequeno que está aí? O nome dele é Lakshman Desi. Ele era Ramanujacharya. É o nome de infância de Ramanujacharya. Então, tente absorver, sentir esse, esse tópico. Então aquele homem que estava ali como um grande brahma na famoso, ele tinha sido uma cobra então, na vida passada. Então eu não estou inventando uma história. Então vida após vida nós estamos viajando. Os seres humanos não são os mesmos, existem 400 mil espécies diferentes de seres humanos. Então, quando nós temos muita sorte, nós nascemos na forma de um ser humano. Que o homem, o corpo, a alma não é um homem. Então, como o nosso corpo é algo material, nós estamos dizendo isso, que a alma toma a forma de um ser humano. E mesmo na forma humana, é dificílimo fazer Haribajana. Pois quem sabe onde você nasceu? Hoje em dia até as pessoas que nascem na Índia, quantos são capazes de adorar Krishna? Mesmo que nasceram, tiveram sorte de nascer na Índia, que tem conhecimento espiritual. Mesmo aqueles que nascem em famílias de Bramanas, aqueles que acham que são brahmanas eles só têm um cordão no pescoço. E muitas vezes eles agem de maneira decaída, pior do que chudras, o Haribajan é algo muito raro, mas é possível fazer Haribajan. Todas as possibilidades estão lá, que nós possamos fazer Haribajan. Primeiro, tente se sentir sozinho, sem ninguém. Ah. Para que você tenha vontade De se render a um ao suporte Aos pés Só de lotes de Krishna Você está ouvindo o Harikatha Mas praticamente Você talvez não consiga realizar Mas você não vai realizar. Você está conseguindo realizar espiritualmente o que está sendo dito? A realização é algo, é o que há de mais importante. É o que transforma as nossas ações. Sem a realização, nós não vamos agir de acordo com esse conhecimento. Então... Uh, eu estava explicando um verso do Gita. No Bhagavad Gita encontramos um verso no qual Bhaktivina do Thakur escreve um comentário sobre este verso. Neste verso, neste verso, o Senhor Supremo vai dizer Arjuna. O Senhor Supremo vai falar para Arjuna. Arjuna, o que quer que você faça. Qualquer coisa que você faça, eu não estou dizendo isto ou aquilo, qualquer coisa que você faça, com sinceridade ou sem sinceridade, você vai receber um sentimento, uma sensação em relação a qualquer ação. Qualquer ação gera imediatamente um sentimento, uma sensação. E essa sensação vai lhe dar conhecimento. Tudo o que eu estou fazendo é depositado no seu coração como uma experiência e é isso que vai guiar o nosso futuro. Krishna vai dizer, veja, nós estamos no oceano das, dos três modos da, da, da matéria. Nós estamos no oceano de Maya. Tudo aqui é matéria. Mesmo em sonho, você não realiza, você não consegue fingir, sim, sentir que você poderia viver sem a matéria. Não importa quanto Harikata você escute, se você não consegue realizar isso, você poderia realizar. Mas será que você consegue? Que a matéria não é nada. Nós não temos nada a ver com essa matéria. A matéria e a alma são coisas contrárias. A, a, a alma é a antimatéria. Então, uma é a matéria, a outra é a antimatéria. No sentido de que é algo oposto à natureza da matéria. Os cientistas sabem que existe algo que é a antimatéria. Além desse limite universal, existe uma antimatéria, eles dizem eles não conseguem estabelecer que eles não têm experiência sobre isso eles não conseguem é, estabelecer com clareza nós precisamos de conhecimento profundo e a nossa realização só acontece sobre esse tópico e sobre outros tópicos pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas então por conta de incontáveis almas, existem infinitas almas, você conta talvez uma ou duas que possam realizar esse ponto, que a alma e a matéria são opostas uma à outra, mas nós não... É necessário, porém, sentir algo. Quem é amigo de quem? Quem é o pai de quem? Quem que eu posso apontar como meu pai? Quem que eu posso apontar como minha mãe? Quem? Então a matéria, ela é uma estrutura temporária para nos ensinar coisas permanentes. Vamos imaginar que você tenha se casado aos 32 e você vai abandonar o corpo aos 72. 32 Menos 72, menos 32, durante aquele período, você vai dizer, essa é minha esposa, vamos imaginar que você se casa aos 32, então isso, o que significa que Maya, Maya deve, vai te iludir, você vai apontar para aquela pessoa e vai dizer, essa é minha esposa, ela é minha, isto, minha aquilo, mas isso é uma ilusão de Maya mesmo Teve cientistas que falam de uma relatividade, mas nós não conseguimos realizar isso. Que sentimento prático. Ele conseguiu entender que o tempo e o espaço são relativos. E ele tinha interesse em Gita, realizar o Gita e para isso ele estudou o Sânscrita. E é por isso que ele conseguiu realizar a teoria da Relatividade, mas você não quer realizar isso? Se eu falar para você que você vai morrer, você fala sim, eu sei que eu vou morrer. Mas isso não é uma realização direta. Você ainda não tem realização direta da morte. Se eu perguntar você vai morrer, você vai dizer sim, eu vou morrer. Mas essa realização não é direta. Se for uma realização direta, você seria capaz de deixar tudo que é inútil. Se você entender que em pouco tempo você vai deixar seu corpo, você jogaria tudo fora. Como eu já expliquei de Shambhava, um homem uma vez recebeu uma sentença de morte. No dia 10 de novembro de manhã, às seis da manhã, ele iria ser justiciado, ele iria morrer. Se você perguntar para aquele homem o que, que você quer, o que, que você deseja, o que, que ele vai dizer? Eu quero comer isso, eu quero comer doce, eu quero comer bolinho frito, ou carne, ou peixe. O que, que ele vai querer? Ele vai pedir isso. Mas esse condenado à morte, na verdade ele pode até perder o apetite, porque ele vai realizar que ele vai morrer. Será que ele vai querer isso mesmo? E você? Você tem essa experiência que o condenado à morte tem? Porque você também vai morrer. Mas você, como você não realiza que essa morte realmente está marcada, você vive a sua vida caprichosamente. Então, vida após vida, você nasce, então é raro nascer como seres humanos, mesmo aqueles que, por exemplo, dizem que nós somos Vaishnavas, com Tilaka, com Kantimala, eles deveriam tocar nishimadeva e tocar Xalagrama, sim, eu quero os Pés de do Senhor Supremo, será que eles conseguem fazer isso? Solenemente, eu quero o Senhor Supremo, eu não quero nada mais. Então é muito raro alcançar esse conhecimento. E seu dever é entender que você está sozinho no meio deste universo. Ninguém é seu amigo, ninguém é seu pai, ninguém é sua mãe. Tente realizar isso. E depois, se você conseguir encontrar um Vaishnava, um Guru perfeito, você aos poucos vai realizar que você não está sozinho, porque os Vaishnavas estão aqui. Mas até que você consiga entender isso, você tem que primeiro sentir que você está totalmente sozinho. Como o caso de Gajendra. Gajendra, ele queria depender da esposa. Gajendra, era um elefante que está descrito no Bhagavatam. E ele cai num um poço de lama. Eles pensam, minha esposa e meus filhos vão me ajudar a sair daqui. Eles vão me puxar para fora. Mas quando ele percebe que ninguém vai conseguir ajudá-lo. Quando, quando o elefante Gajendra Percebeu que ele estava afogando e que ninguém poderia ajudá-lo. De repente ele se lembrou. Na vida passada, ele era um rei chamado Indra Dyumna. Indra, Diumna. Indra Diumna Raja. Raja quer dizer rei. Ele adorava o Senhor Supremo. Em uma, uma caverna. Uma montanha. Ele se lembrou. Porque a memória da adoração a Krishna nunca se vai, nunca se esvai. Tem fixar isso. Todas as suas memórias precedentes você pode perder. Então, o que é a morte? É esquecer tudo o que houve. Ela é uma forma de amnésia. Você corta a sua conexão automaticamente. Isso é a morte. Então, você vai esquecer até seu próprio corpo, o corpo que você tinha na vida passada. Essa é a morte. na verdade a palavra morte ela não existe porque é uma na verdade trata-se de uma mutação porque a alma nunca morre então a morte é essa interrupção a definição da morte é dada pelo Senhor Supremo no Bhagavatam você esquece tudo o que aconteceu você corta a conexão com o que houve você imediatamente não vai se lembrar qual era seu corpo precedente seu pai precedente dessa maneira o, de, o dia que você realiza ao ou ouvir o Harikata gradualmente o dia que você realiza que não existe morte na minha vida, isso significa que você tomou o néctar da imortalidade através do Harikata. Se você toma esse néctar da imortalidade, todos os seus problemas de vidas incontáveis são resolvidos. Não é que sobra um problema para você resolver agora. Este é um fato. O dia que você bebe Amrita do Harikata, toma o néctar da imortalidade, das palavras do sábio, então você realiza que não existe a morte. Caso contrário, você continua tendo medo e ansiedade, seguindo você o tempo todo, e te faz inquieto, ansioso. Você se sente perseguido por uma ideia de morte, mas, primeiro, Tome esse néctar desse conhecimento e síntese entenda que você é imortal, que a sua alma é imortal e que a morte significa simplesmente uma ruptura da memória com o que você está vivendo agora. Realize que você vai deixar o que você está vivendo agora e que você precisa de suporte, de um suporte eterno, não de um suporte temporário. Seu pai não pode te ajudar, o filho não pode suportar o pai. Não pode sustentar o pai nesse sentido, na hora da morte. A mãe não pode ajudar o marido. Nós somos todos sustentados pelo Senhor Supremo. Mas isso você não consegue realizar. Dinheiro do banco não pode lhe dar segurança. O seu conhecimento material, as pessoas que você conhece, nada disso pode te dar segurança. Não existe seguro de vida. As pessoas pensam que existem seguro de vida, mas não existe. Não tem dinheiro que possa te acompanhar no momento que você vai morrer. Você tem que realizar que você está só. Se você se sente só, você chora, não é? Eu não tenho ajuda. E somente então você pode tomar abrigo no Guru e nos Vaishnavas. E você vai realizar que tudo ao redor do Guru, dos Vaishnavas, do Senhor não Supremo, não, tudo existe para me proteger. Caso contrário, o seu sentimento de, de solidão vai lhe fazer andar pela rua para se associar com os materialistas, o que é proibidíssimo. Se você se sente sozinho, você tem desejo de se associar com qualquer pessoa, inclusive com os materialistas. Isso você não deve fazer. Não deve fazer. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, ao viajar por esses diferentes mundos deste universo material, em diferentes formas, em diferentes espécies, se nós temos muita sorte, nós encontramos o Vaishnava puro e o, e o Guru dos Pés de Lótus. No Chaitanya Charitamrita está escrito que eu posso o verdadeiro encontro do, com o Guru e com os Vaishnavas, praticamente, como é que eu posso alcançar a semente que me dá Bhakti, a semente que desenvolve a planta da devoção. Quando eu encontro o Guru e os Vaishnavas, eles me dão essa semente de Bhakti. Então, ao tomar abrigo aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, eu alcanço o oceano, eu cruzo você oceano mate, material e alcanço a eternidade. Não antes de encontrar o Vaishnava, mas antes de entender Bhakti Latabij, a semente que faz crescer a planta de Bhakti, a videira de Bhakti, a trepadeira que cresce até o mundo transcendental. Primeiro você tem que realizar que você está no mundo, no mundo relativo, um mundo onde as coisas são provisórias, temporárias, onde uma coisa depende da outra e tudo tem começo, meio e fim. Se você não realiza que tudo ao seu redor está instável, como uma aparição, então você não vai poder agir. Você pode achar que você está confortável se você não percebe que tudo ao seu redor pode ser destruído, é efêmero. Você passa, ah, mas eu tenho dinheiro, eu estou aqui, eu estou desfrutando. E isso te ilude, você não consegue realizar a verdade, que o que está ao seu redor é uma aparição. Se você já estudou física, por exemplo, fica mais fácil para você realizar. Suponha que dois trens uh, hiper rápidos estejam correndo paralelamente juntos. Então, tem um, um trilho aqui e outro aqui paralelos. E todos estão correndo a 120 km por hora. Tente imaginar isso. Isso é muito simples. É um exercício simples. Então, temos um trilho deste lado e o outro aqui. E os dois estão indo na mesma velocidade de 120 km por hora. Então, você pode descobrir, então, que um em relação ao outro, eles estão parados, só porque eu corte um pedaço dessa realidade, um quadro dessa realidade. Se eu olhar de um trem para o outro e considerar só os dois trens, sem considerar a realidade ao redor, eu vou ter a impressão que os dois trens estão parados. Se eu olhar só para os trens, sem olhar para a paisagem, se você olhar de um trem para o outro trem, você vai achar que os dois não estão se movendo. Então, isso está explicado na teoria da relatividade que está contida no Srimad Bhagavatam. Os dois trens estão correndo, na verdade, a 120 km por hora. Eles estão desenvolvendo esta velocidade. Mas mesmo assim, o passageiro de um trem tem a impressão que o outro trem está parando. Porque 120 km por hora menos 120 km por hora é igual a zero. A velocidade de um trem em relação, relativa à velocidade do outro, é zero. Você não, se você comparar as duas velocidades, uma velocidade à outra é zero. Porque não tem diferença. Então, eles poderiam parecer, dependendo das circunstâncias, estarem parados um em relação ao outro. Mas vamos agora analisar uma outra situação. Vamos supor que os dois trens estejam correndo em direção oposta um ao outro. Um vai para cá e o outro vai de lá para cá, de cá para lá. Suponha. Então, nesse caso, você vai ter a impressão que, os trens passam, que o outro trem passa como vento. Você é passageiro e você está... Descobrindo que eles viajam como o vento. Por quê? Porque a velocidade, a velocidade relativa de um para o outro hum, é 120 mais 120. Então, ela, ela vai ser de 240 km por hora a velocidade de um relativo ao outro. Então, isso é explicado, né, está contido nas explicações da teoria da Relatividade. Então, você está cortado dentro de um pedaço de realidade. Hum, Krishna nos coloca dentro de uma, uma cuba, de um laboratório, de um pedaço de realidade por conta do seu karma. E você tem a impressão de que você está confortável. Mas aqueles que têm da a vida, eles sabem que, você está dentro de um trem que vai se dissolver daqui a pouco. Eles sabem que não é real essa sua sensação de conforto. Eu estava falando sobre 20 minutos atrás, sobre um verso do Gita, mas nós não completamos a explicação deste verso. Então, Krishna diz para Arjuna: É mais prático. Vamos entender que existe uma yoga mental. Hoje em dia, em Kali é dificílimo, mas o senhor é quase impossível, é impossível fazer. Vamos imaginar que você esteja fazendo alguma coisa, algum ritual para adorar o Senhor Supremo. Dois Janmatamis atrás, nós fizemos um Yagya aqui, vocês viram as fotos? Então, nesse, nessa cerimônia de fogo, eu coloquei ghee, frutas folhas, flores, tudo, você poderia ver tudo ao redor, estava tudo ali ao redor, eu estava fazendo um ritual, estava escrito nas escrituras que eu precisava fazer esse ritual de fogo, e depois desse ritual de fogo, eu já fiz muitos rituais de fogo na minha vida, mas o que, que acontece depois desse ritual? Eu gastei muito dinheiro, todos vocês me deram doação e nós compramos as coisas todas para o Yagya. Compramos tudo o que era necessário. Gastamos muito dinheiro. Agora, a minha pergunta é qual é? O que, que aconteceu com tudo isso, com as frutas, com o ghee, com o fogo, com todos os objetos que nós compramos, o, que, que, o que, que frutificou disso? Se desse tipo de ritual, se esse ritual se torna um ritual material, Realização, é o resultado. O que eu quero dizer o resultado? Qual que você fazer? Você não está Por que inglês, você isso, Quem você disse? Por que, que você fez esse ritual? Você é louco? Você ali, gastou esse dinheiro ali, para à toa? Não, existe um motivo sutil, que não é, é, é, é, é, é, é visível é externamente. externamente. Você tem que descobrir qual é o resultado desse dessa cerimônia de folga. Enquanto estou fazendo yagya, o que que o que que frutifica? O que que eu vou ganhar disso? Qual vai ser o resultado? Somente um louco não entende. Você veio de longe. Você está gastando dezenas de milhares de, de, de rúpias para chegar até aqui. Eu não sei quanto que você paga. Você paga 80 mil para vir de avião, depois você tem que pagar o trem, o táxi. E você faz isso para vir até aqui. Mas você não consegue realizar qual é a, realiza a, a motivo pelo qual você vem. Existe uma razão por trás disso. Né? Você foi impulsado, impulsionado para vir aqui por algum julgamento muito sutil. Dentro do seu coração, você, você disse, eu preciso ir para a Índia para encontrar um santo, um sábio, para quê? Alguma inspiração deve estar no seu coração, porque direta ou indiretamente, sem a inspiração do Senhor, ninguém faz nada. Indiretamente significa através de Maya, diretamente significa para o arranjo de Krishna. Como Duryodhana diz, antes de deixar o corpo material, Duryodhana, Duryodha vai pronunciar este verso. Eu sei o que é o Dharma. Eu sei o que é a Dharma. Eu sei ambos. Esse é Dharma e esse é a Dharma. Ou seja, isso é certo e isso é errado, mas eu não consigo parar de fazer a Dharma. Eu sei a diferença entre a justiça e a injustiça, mas eu não consigo parar de ser injusto. Eu sou forçado, eu não sei porque isso, está, isso acontece de acordo com o seu karma. Se seu karma é ruim, você é guiado por Maya. De onde vem Maya? Maya vem do Senhor, não é? Você Se sendo indiretamente guiado pelo Senhor. E Duryodhana nos dá essa esta frase muito valiosa. Ele é muito cruel, mas antes de abandonar o corpo, ele diz esta verdade. Ele diz, eu sei muito bem o que é a justiça e a injustiça. Ele está para morrer no campo de batalha, ele foi ferido por Bhima. Ele diz, eu sei o Dharma, ele sabe o que é justo e eu sou forçado a fazer coisas injustas. Ele confessa. Não é, ele não está falando de uma verdade absoluta. Ele está falando de um dharma relativo à justiça. Eu não estou dizendo que Duryodhana é capaz de pronunciar as verdades absolutas sobre Krishna. Ele vai dizer simplesmente algo que é importante. Ele vai dizer: "Por conta do meu karma, eu sou empurrado em direção a fazer coisas cruéis injustas." Mas eu sei o que é o Dharma, mas eu não tenho prazer em fazê-lo. Eu sei que é injusto, eu sei que é errado, mas eu me sinto atraído por fazer essas coisas, eu não sei porquê. Então, quem está sentado no Paramatma, e de acordo com o meu karma e com o meu samskara, eu sou empurrado. Não é o senhor que vai dizer, faça coisas erradas. É o resultado do karma que permite que Maya manipule aquela pessoa na di numa direção contrária ao senhor. Essa pessoa continua servindo, mas ela serve de maneira desfavorável. Então, como no caso de Bhishma Deva, quando o Parashurama dá a ordem para Bhishma que ele se case, com essas irmãs princesas, ele diz, não, eu tomei uma resolução, eu tomei, fiz um voto de brahmacharya, como que eu vou me casar? E finalmente, ele vai pressioná-lo, Parashurama vai forçá-lo. Você é guru, você é meu guru, você sabe que o meu bem é me permanecer como celibatário. Eu então, recentemente, Maharaj está falando com um homem que mora aqui perto. Essa filha se sentia inspirada por um acharya famoso em maia. Ele não tem uma posição espiritual. Poderia dizer para eles que esse é acharya que inspira o coração dela não sim, tem uma, uma posição espiritual sim, real. Ela encontrou sim, sim, com ele. Ela encontrava com ele. Ele deu inspiração sim, sim, sim, sim, para essa moça uh, you can, uh, go for, you para que ela buscasse <coughs> para que ela fosse uma atriz que ela fosse uma modelo, você pode trabalhar com isso. E essa moça foi até essa agência de modelos. E, ela veio, e o pai dela veio dizer para mim, com ela sentada, a minha filha ganhou prêmios de beleza. E eu disse para ele, você é um tolo número um. Você é um bandido. Numa, numa indústria cinematográfica, numa agência de modelo, não tem caráter, não tem comportamento. Como é que você mandou sua filha lá? E você vai dizer para mim que ela ganhou um prêmio, que isso é uma coisa boa, que foi um achara que falou isso para ela? Você viria se arrepender de ter feito isso. Você está falando na minha frente. Eu não estou interessado em ouvir tanta tolice se um falso achara te deu essa inspiração para sua filha ganhar prêmio como modelo, tolo, você merece desrespeito, você é contaminado, pensar dessa maneira, como que um acharya não sabe que essa moça, que essa menina ia perder dignidade, ia perder pureza no seu coração num ambiente tão corrompido, Como que eu posso? O achara tem que se preocupar. Como que eu vou guiar uma alma para que ela realize cada vez mais a vida espiritual? Eu vou arranjar o seu casamento com uma mulher estrangeira? É para isso que você vem tomar abrigo em mim? É isso que os, que os, os, os, os acharas de Ozem fazem. Para o Padabhaksiddhanta, seria capaz de cuspir num comportamento desse. Então, Petama Bhishma. Estava muito bravo. Bhishma vai dizer: um guru como você que não tem conhecimento sobre o que me traz benefício ou não é totalmente material. Esse guru deve ser descartado. Qual é a utilidade de um guru que não sabe o valor do celibato? Por que, que você quer aceitar um guru? Você vem para mim para quê? Você não sabe o que você veio até aqui para brincar comigo? Se você não aceita o que eu estou dizendo, o que eu estou mostrando para você, dessa maneira você tem que realizar a razão. Por que, que você vem? Para adorar a Krishna? Como que eu vou dar resposta para você? Você veio aqui para adorar a Krishna? Essa é a solução, não é? Eu vou falar sobre isso amanhã. Hoje o tempo está limitado. O tempo passa como o vento. O a nossa Você vida inteira nós temos que aprender algo. Eu Você não sabe o que eu aprendo de vocês, eu não posso dizer Você para vocês. Vocês não sabem o que eu aprendo de vocês. Vocês não sabem? Eu aprendo de todos vocês. Eu não sou um guru. Vocês são todos meus gurus. Você não consegue entender o que eu aprendo. Mesmo desse Senhor que veio da Áustria, eu aprendo dele. Eu olho e aprendo. Esse é o meu aprendizado. E assim, eu nutro a minha realização dessa maneira. O dia que a minha realização chegar e tocar os pés de lótus de Nityananda e Balarama, essa será a minha realização definitiva. A realização de vocês está quebrada. Você realiza um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas essa realização não é uma realização plena. Qual é a sua a realização plena? Eu posso falar desse verso. Amanhã eu vou explicar este verso. A realização plena é alcançar... Compreensão de Nityananda Balarama. Voltando a Jadu Maharaj, que pergunta para o Brahmana, como é possível para você realizar, chegar a esse nível, que você tem todas as habilidades. Você é jovem, você é forte, você é saudável. Como que você consegue evitar a ira, a paixão, tudo isso que nos ataca no mundo material? Todas as coisas atraentes que estão ao nosso redor. Como você vive a vida dessa maneira? Você urina, faz defeca na rua? Você vive como um mendigo, come o que as pessoas te dão? Por que você vive assim? Pergunta Jadu Maharaj a esse jovem avaduta, Jadu. Olha, por exemplo, eu não tenho nada para discutir com você, mas a briga na verdade aparece. Ela aparece da onde? Do interesse egoísta, do interesse pessoal. Por que você pode se tornar inimigo de uma pessoa ou de outra? Por que, que as pessoas brigam? Porque as pessoas têm interesse pessoal. E por conta, as pessoas são centradas em si mesmas. As Jivatmas são centradas em si mesmas. E o, o, o centro da pessoa não coincide com o meu centro. Então há um choque. É por isso, as almas condicionadas vivem assim. <risos> Se eu consigo levar o meu ponto central, do ponto central do infinito, Krishna, aí sim eu alcanço sucesso. Então, as almas brigam porque o interesse central delas é diferente um do outro. E quando, como que eu me livro desse humor de competição e briga? Quando o meu centro coincide com o centro do infinito, com o interesse de Krishna. Então a matéria nunca é a solução, como dizem os grandes Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur. No dia que você abandonar toda a matéria, no dia que você se livrar de todo o apego, essa vai ser a sua maior oportunidade. No dia que você descobrir que seu coração desenvolve desapego, nós vamos falar sobre tomar sanyance amanhã, sobre o que é esse desapego na forma do sanyance, do verdadeiro sanyance. No dia que você realizar que a sua alma não tem conexão com nada do que está na matéria, Homens, mulheres, corpos. Você não se relaciona com a alma das pessoas, sim com o corpo, né? Você se relaciona com o corpo das pessoas. Mas nos Upanishads está escrito e nós vamos analisar isso amanhã. A mãe vai amar o bebê porque a alma está lá. Mas quando a alma se vai, a, alma, a mãe joga fora o corpo do bebê, não é? Então, essa relação com o corpo ela é ilusória. Muito bem. o Maharaj diz, no sétimo canto do Srimad Bhagavatam, que quando alguém vai perder todos os apegos, quando a pessoa se torna totalmente limpa Então ele vai escalar Na plataforma de Chinmaya Na plataforma transcendental O dia que você deixa todos os empregos eva eva no momento em que você realiza que a sua alma não tem conexão com o mundo material. Somente uma conexão eterna com o Senhor Supremo, com o Guru e com os Vaishnavas. Maharaj diz isso. No momento que nós realizamos que a alma não tem conexão com o mundo material, tal pessoa sobe a plataforma, a plataforma transcendental, a plataforma onde Deus está situado, onde os Vaishnavas estão situados. Então, dia a dia eu posso discutir isso. Agora... Voltamos a Yadu Maharaj. Seu comportamento é muito estranho. Diz Yadu Maharaj. A ah, Avaduta. Pois a floresta da realidade material está queimando. Seu comportamento é muito inteligente. Mas como você chegou a nisso? a se afastar da sociedade, mesmo sendo inteligentíssimo, cheio de, de, de bênçãos. Assim como um elefante que se esconde no lago quando a floresta pega fogo. como é que você se sente confortável no meio desse incêndio material pergunta Yadu Maharaj y a -D -U, ao avaduta que ele encontra o jovem avaduta que ele encontra deitado na rua como é que você consegue se concentrar em si mesmo nós nos concentramos todos nós nos concentramos em coisas isoladas a nossa mente ela se concentra em coisas isoladas ela não está completa ela se concentra ora nisso ora naquilo mas para adorar a verdade absoluta aquele que é akanda tattva aquele que é indivisível e total Se eu vou aplicar o meu cérebro todo compartimentado, todo dividido, a minha mente compartimentada, no absoluto, como eu vou poder fazer isso? Como eu vou adorar o infinito completo absoluto se minha mente está toda dividida e quebrada? Como que eu consigo conceber o infinito com uma mente quebrada? Eu primeiro preciso tentar, sob a guia de um Vaishnava puro, unificar essa mente. Somente o Vaishnava puro pode lhe salvar dessa maneira. Nem o Senhor Supremo pode lhe salvar. Porque o Senhor Supremo está dando misericórdia através do devoto. O Senhor não desce aqui diretamente, não? Nós sabemos que pelo Kirtana, nós sabemos. Está escrito isso no Kirtana, não? Que o Senhor dá misericórdia através do devoto puro. Quando eu descrevo a minha, a minha condição penosa aos, aos Vaishnavas, aí sim eles podem orar por mim e o Senhor vai me escutar, escutar o meu caso, porque não, eu diretamente não alcanço o Senhor Supremo. Está escrito isso nos, no, no, nos Bhajanas. Então Gajendra, ele quase alcançou o sucesso. Ele foi um rei santo, mas mesmo assim ele caiu foi para a forma de um elefante. Então, quando ele descobre que ninguém pode salvá-lo, então quando ele pode realizar que na vida precedente que tudo material Quando ele descobre que ele não tinha ajuda de ninguém e que somente o, a memória do conhecimento devocional dele poderia salvá-lo, Gajendra né? vai se voltar em relação ao Senhor Supremo. Vamos supor que na vida passada você tenha sido um doutor, um PHD. Você Pode, sobra, pode ter sobrado um samskara, mas você não se lembra exatamente. Mas não é um samskara permanente, samskara é um corpo sutil, algo que fica na sua mente, você não lembra em detalhes, porém tudo que você aprendeu, o que você fez, fica algo no corpo sutil, mas você leva uma, uma, uma lição espiritual de um sadhu elevado, isso não vai em vão, preste atenção nisso. Se eu aprendi algo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mesmo que eu deixe meu corpo, eu não vou, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou perder isso, porque eu aprendi no meu coração algo eterno. Isso se torna um samskara permanente, não temporário. Então, Gajendra se lembrou. Na minha vida precedente, eu fiz japa nesse uh, deste mantra. Eu adorava a Krishna com este mantra. Ele se lembrou o elefante. Ele começou a mentalizar o mantra que ele tinha aprendido na vida passada. Existem muitos casos assim de uh, pessoas, de grandes devotos que encarnam em animais. E depois recuperam a memória num estágio de vida muito elevado de terem sido devotos. Então Maharaj está falando agora de um personagem que comentou, come, co, cometeu a parada contra os pés de lótus invasiva. Ele nasceu como um elefante louco que foi liberado por Rasikanga Prabhu. Nós vamos explicar isso um dia, não agora. Então no Bhagavatam está escrito. Ele começou a fazer japa daquele mantra. Ele começou a mentalizar em mente é, o mantra que ele pronunciava na vida passada. Ele se lembrou. No momento da morte, como elefante, atolado num poço de lama. Ele entendeu. Esse mantra dizia: Ninguém pode nos salvar sem guru. Além do Guru do Vaishnava e do Senhor Supremo. Hum. Então, voltando a Jado Maharaj, Yado, ou Jado ou Yado, podemos pronunciar, escreve-se com Y-A-D-U, ele pergunta a esse jovem yogi, a esse avaduta, ele pergunta, da onde vem o prazer dentro do seu coração, que você não quer nada na matéria. Qual é a fonte do desfrute que você tem no coração? Nós queremos procurar desfrute fora. Nós procuramos desfrute fora. Mas uma alma realizada encontra desfrute dentro do próprio coração. O o desfrute já está lá. Mas você procura como um louco, como um tolo. Eu posso dar esse exemplo amanhã, talvez. De uma corça que desenvolveu... Eles têm um perfume, uma glândula perfumada dentro da barriga. Vocês sabiam disso? Que as corças... Elas, elas crescem na barriga da corsa, uma glândula perfumadíssima. E ele procura de onde está vindo esse cheiro, mas ele não sabe que vem do próprio umbigo dele. Casturi, E é caríssimo isso. E eles usam isso para a indústria de perfume se você colocar esse casture um lugar todo o ambiente fica perfumadíssimo então essa corça não tinha a ideia de, de de onde vinha aquele cheiro maravilhoso ele corria de um lado para o outro procurando a fonte desse cheiro da mesma maneira, o ser humano quer alcançar alguma coisa, então eles querem mais desfrute, mais dinheiro. Porque eles querem chegar num ponto de saturação. Eles querem mais e mais, mas eles não sabem que assim, em tempo infinito, ele nunca vai alcançar um ponto de saturação. Não existe saturação acumulando prazeres. Você só alcança satisfação se você se, se rende aos pés de lotes do Senhor Supremo, e aí sim você sente satisfação. Então, Jadu Maharaj queria saber de onde aquele yogi Avaduta, né? Avaduta Maharaj já explicou, é aquele que age de maneira incompreensível por conta da sua realização espiritual. Então, em paralelo, Maharaj se lembra de, do Senhor então, Supremo Bhavaraja Krishna que fala para Uddhava. E ele começa com esse ponto, um ponto básico. Então o Senhor Supremo vai falar para Uddhava. Então, de maneira muito humilde, Jadu Maharaja, humildemente, Krishna fala de Yadu. <coughs> Krishna chama ele de Bhagavata Utama, Mahabhagavata, significa devoto puro. Maha, o mais elevado dos devotos. Então, Krishna menciona Yadu para Uddhava e lhe dá títulos elevadíssimos. Krishna diz, quando Yadu perguntou isso para esse avaduta, de onde ele tirava o prazer que o fazia ficar completamente fora da sociedade. Ninguém sabia que aquele avaduta falava. As pessoas achavam que ele era um louco de, do, de, do, do, da vila, um maluco que andava pelo mundo. Eles não sabiam nem que ele falava, porque ele agia como um tolo. E as pessoas falam com ele ele não escutava. Ele ficava em silêncio. Mas quando o Jado vai falar com ele, ele sabia que era um devoto. Conversar com o devoto traz o de benefício mais elevado. E por isso ele começou a dizer So Jaguna Yava brahmane Brahmanena Sumayadosa Prishtaha Savayita Prabhu Pasrayavadam Pasrayava Tanijaha So this way Bhagavan Vulin say that Mahavhago então, esse Mahabhagavata Brahman, Yadu, Yadu era o Mahabhagavata, e aquele jovem Brahmana também era o Mahabhagavata, eles eram dois grandes devotos, e Krishna descreve os dois como grandes devotos. Krishna vai dizer que é, tanto Yadu quanto esse avaduta eram então, devotos puros, então quando esse avaduta que era um devoto puro ouviu a pergunta de Yadu, ele respondeu, Aqueles que são tatuavido, eles podem lhe dar tatuaghyam se você demonstrar três condições. Então, aqueles que têm conhecimento pleno vão lhe dar conhecimento se você demonstrar três qualidades. Então, o jadu não desafia o, o avaduta. Ele pergunta humildemente, por favor, me diga. Ele não desafia de forma alguma o Avaduta. Então o Avaduta se sente inclinado em responder. Na minha vida, muitos gurus apareceram. Eu tenho muitos gurus na minha vida. Nós ouvimos falar de um guru, dois gurus, Shiksha Guru. Como vocês que são todos meus Shikshas Gurus, Dikshara. diz Maharaj. Mas Dikshara. o Diksha Guru é somente um. Como eu viajei por esse mundo? Com que humor eu viajei o mundo? Respondeu o Yogi Avaduta. Porque eu estava coletando diferentes tipos de conhecimento de diferentes, diferentes lugares, de ele respondeu. não então, Maharaj Shalabha está dizendo que ele até aprendeu de cobras. Eu aprendi das cobras. O que eu aprendi das cobras? Ele disse. I, I going to make friends, with snack, que se eu fizer amizade com uma cobra, a cobra vai me picar de qualquer maneira. Se eu der banana, leite, tudo para ela, para a cobra, the snack can and a cobra virá. A cobra virá. E o veneno dela vai aumentar, ela tem uma quantidade de veneno dentro, não? se eu for dar leite e banana para ela, eu vou estar nutrindo o corpo dela e o nutrindo o veneno dela, e o veneno dela vai aumentar. Então eu aprendi que se eu faço amizade com ela, isso era perigoso para mim. Então, o que eu quero dizer? Um homem disfarçado de devoto. Se ele tiver um coração com veneno, eu preciso ajudá-lo, porque o coração dele é perigoso. Presta atenção com quem vocês se associam. Associação é algo vital. Não seja tolo. A associação e, vai lhe dar associações sucesso associações ou fazer você cair. Depende de como você se comporta. É muito, muito <coughs> pensei, nós temos veneno no coração, nós temos que nos livrar disso. Porque isso pode nos fazer perder a associação, mesmo com os devotos. Ninguém deve se associar com pessoas que têm veneno no coração se você fizer amizade com uma pessoa que tem veneno no coração, um dia essa pessoa vai te picar e você vai morrer. Você pode aprender de tudo, de todas as coisas. Mas tem que ser a coisa certa, não é uma invenção, né? Parênteses. Então esse brahma navaduta responde, eu aprendi de incontáveis gurus. Finalmente, eu quis reconciliar. Os ensinamentos de vários, do, vários gurus, eu reconciliei tudo, cheguei num ponto de saturação, eu não preciso mais agora ficar preocupado com nada, porque eu entendi o que todos os meus gurus me disseram. Eu equalizei tudo isso. Então esse Brahmana vai dizer. Quem eram seus gurus? Nós vamos falar sobre quem eram seus gurus. Um era a Terra. Ele aprendeu muito da Terra. De Prithivi, deste mundo. Eu aprendi muito do vento. Eu aprendi muito do espaço. Do éter. Eu aprendi muito do fogo, aprendi muito da lua, aprendi muito do sol, aprendi muito da prisão. Você ah, vai para o licenário. A prisão é uma de um pássaro. Pigeon, uma ah, prisão, é a das pombas. Eu conheço alguns ricos, um pássaro especial, é chamado de prisão. Ah, não, é um outro Ele chama prisma mesmo, esse outro pássaro, não é pídeo. Eu aprendi da jiboia, aprendi algo do oceano, Insects. aprendi Pesinos muito dos insetos que pulam dentro from. do fogo. Hum. Honebees, aprendi das from abelhas from que fazem mel, something aprendi dos elefantes, aprendi dos peixes, from das corças, dos sapos. Então, ele aponta 24 diferentes tipos de gurus. E ele vai harmonizar o conhecimento desses 24 gurus. Ele vai alcançar um ponto de compreensão plena. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Qual Foi o verso com o qual eu, come, eu comecei. Com Anos